Salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal Retrochannel de sempre na companhia do seu parceiro Lucard. E vamos pro giro das principais notícias da semana, tá pessoal? E o que, que a gente tem aí na tela logo de cara? Um gameplay do Doom Eterno, por quê? Pra falar que essa franquia que tá passando na tela agora não é mais só da Bethesda. Ela é da Microsoft, tá? A Microsoft comprou a Bethesda por 7.5 bilhões de dólares, tá? É grana pra caramba. É muito mais que os 2.5 bilhões que a empresa gastou com Minecraft. É mais do que a Disney pagou pela Marvel. Tá? É mais do que Disney pagou por Star Wars para vocês terem noção da magnitude do negócio que foi feito e para vocês terem uma ideia né, a gente está abrindo aqui a notícia na, na ign.com né? aquisição integra estúdios de Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein é muita coisa isso tá só o Elder Scrolls tá é o maior RPG ocidental já feito tá? e existe uma grande possibilidade do Elder Scrolls 6 exclusivo para Xbox o que é Muita coisa, tá? Pra quem jogou Skyrim sabe que o jogo é maravilhoso, é imenso, né? Tá? E agora a Microsoft tem nas mãos também o Fallout, que acabou passando por, por uns altos e baixos aí, mas é uma franquia sensacional. <risos> Doom, não tem nem o que falar. O Wolfenstein, que até o Daniel Colossus estava bacana demais, né? O último jogo não foi tão bom quanto o Daniel Colossus, mas é uma franquia muito boa, tá? Mas é isso aí, gente. Não tem nem muito o que se entender nesse assunto. 7.5 bilhões, aquisição maravilhosa da Microsoft, tá? Bethesda, seja muito bem-vinda a Microsoft, que traga muitos frutos aí pro pessoal que curte o Xbox, tá legal? E galera, ainda falando de Xbox e Bethesda, a gente tem aqui a notícia rapidinha também, e é a Game Pass recebe Doom Eternal em outubro. Doom Eternal, o mais recente jogo da icônica franquia de tiro, chega o Xbox Game Pass em 1 de outubro para o Xbox One e também vai chegar para o PC. E o que mais surpreende é que o Doom Eternal, né, diferente dos outros jogos da Bethesda que já vieram para o Game Pass, ele é um jogo do ano, tá? Ele é um jogo do ano, tem DLC previsto agora para o final do ano, uma versão para o Nintendo Switch que deve sair ainda esse ano. Então não é pouca coisa, gente. Doom Eternal está aí para quem pagou 200 pau nele no lançamento na no, no Steam. Vai ter a oportunidade agora também de jogar no Game Pass se for assinante de serviço, que com certeza vale a pena demais. E hoje no nosso Microsoft News, né, porque basicamente o que a gente tá fazendo é dando notícia da Microsoft, essa semana também foram revelados os preços do Xbox Series X e do Xbox Series S. Tá aqui a notícia, Xbox Series X e S custarão R$ 4.999 e R$ 2.999 no Brasil. É caro! Muito, muito caro. O Xbox Series X tá com o mesmo preço sugerido do Playstation 5, tá? E o Xbox Series S tá com o mesmo preço sugerido do Nintendo Switch no Brasil. Tá certo, o Nintendo Switch ele é da geração atual, esse já é um console de próxima geração. Não tem um paralelo a se traçar aí. tá? Mas, nesse caso, pelo mesmo preço, o Playstation 5 e o Xbox Series X, com essa aquisição da Bethesda, né? Dá pra dizer que o Xbox ele vem muito forte, principalmente pra quem já vai assinando o Game Pass, tá? Porque você vai ter o mesmo valor pro preço né, do serviço, não vai precisar pagar de 250 a 350 reais num jogo novo, como no Playstation 5, tá? Então, aí, ponto pra Microsoft, que deu uma resposta pra Sony, que na semana passada mostrou eventos, jogos exclusivos, e aí a Microsoft fala, bom, você não tem <risos> exclusivos pra mostrar, vamos comprar os exclusivos, né? E tá aí. E a gente fala de exclusivos, lógico, a gente não sabe exatamente os planos da Microsoft para Bethesda, a gente não sabe se a empresa pode passar a integrar os jogos da Bethesda no Game Pass e manter nas outras plataformas pelo preço cheio, né, o que é uma coisa muito provável de acontecer, porque a Microsoft, ela é dona do Minecraft, e o Minecraft roda até em calculador HP, né, a gente tem para Nintendo 3DS, tem para Nintendo Switch Playstation 4, tá, e tinha pra Wii U também, então, o Minecraft tá em tudo que é plataforma, e é uma propriedade da Microsoft, então não é por que a Microsoft comprou a Bethesda Que necessariamente os jogos vão ser exclusivos Outra coisa muito interessante gente, Essa semana também abriu a pré-venda nos Estados Unidos Do Xbox Series X e do Xbox Series S é, Diversos youtubers fizeram vídeos né, Mostrando a tentativa de comprar o console Porque mais uma vez em lançamento de console Os sites... Caem, simplesmente vocês não conseguem acessar direito para comprar. Toda Target caiu, Amazon caiu. Então foi uma dor de cabeça para conseguir comprar esses consoles na pré-venda. Só que o que, que aconteceu? Vendas do Xbox One X aumentaram 747%, graças ao Series X. Gente. A Microsoft ela nunca teve um histórico muito bom com nomes, tá? Esse daí é, é fato. O primeiro console foi chamado Xbox, ok? O segundo console Xbox 360, um nome sem muito nexo, né? Ao nosso ver. O terceiro console foi o Xbox One. Ou seja, a Microsoft sempre causando confusão com o nome de console. E o que aconteceu? O pessoal confundiu Xbox Series X e Xbox One X. Tá? E acabaram comprando a roda do Xbox One X também. Fizeram uma compra boa? Ótimo, o videogame é muito bom. E bom pra quem comprou agora porque ele parou de ser fabricado, né? A Microsoft tá fabricando só o Xbox One S. Então, legal. Mas quem queria realmente comprar um console de nova geração e comprou o Xbox One X, talvez fique um pouco frustrado, tá? É, só um pouquinho, porque tem uma... Pequena, gigantesca diferença de poder entre eles né? Mas é, não deixa de ser interessante né? Ver como a Microsoft, na questão de marketing Pelo menos, assim, não manda lá muito bem né? <risos> Mas está aí o Xbox One X arrebentando de vender Por causa do lançamento e né, da pré-venda do Xbox Series X Gente, continuando com o nosso giro de notícias, essa já não é uma notícia tão recente, né mas ainda assim vale a pena a gente falar sempre porque a Nintendo, como já, muita gente já sabe, encerrou a fabricação do Nintendo 3DS tá para focar uh, todas as atenções e vendas de hardware do Nintendo Switch, querendo ou não é um console híbrido, tá? ele tem o um modo portátil que substitui o 3DS e o um modo de... E um modo Doc, né, que substituiria o Wii, U, né? Mas ainda assim, não deixa de dar uma dor no coração de ver que um console como o um Nintendo 3DS ele tá saindo do mercado, né? Ele foi lançado em 2011, 9 anos firme com jogos maravilhosos para gente, galera. Não é questão de ficar pagando pau, mas olha o design do 3DS, olha que coisa linda. E essa versão New 3DS, pra mim, uma das versões mais lindas do console, um videogame que tem jogos maravilhosos, tá? Super Mario 3D Land, The Legend of Zelda Link Between Worlds, Mario Kart 7, os jogos da Square, como Bravely The Fall, Bravely Second, sabe? 3DS é um videogame que, ainda que ele tenha sido interrompido, se você não jogou, vale a pena comprar um, nem que seja usado só pra jogar esses jogos, porque olha... A biblioteca dele é insana. E o que, que estão dizendo aqui? Que a Nintendo emite um comunicado oficial referente ao encerramento da produção do 3DS, dizendo que os serviços online permanecem disponíveis, o que é É uma coisa boa. né? O que, que eles estão dizendo aqui nessa nota? Podemos confirmar que a fabricação da família de sistema Nintendo 3DS foi encerrada. Os jogos da Nintendo e de terceiros para a família de consoles Nintendo 3DS continuarão disponíveis na Nintendo eShop, no site Nintendo.com e no varejo. A biblioteca, existente de mais de mil jogos no Nintendo 3DS, contém muitos títulos aclamados pela crítica e pode fornecer anos de conteúdo para explorar e desfrutar. Atualmente não temos planos de encerrar quaisquer serviços online existentes para a família de Nintendo 3DS. O modo online e o Nintendo e Shop continuarão disponíveis e sempre será possível baixar novamente todo o conteúdo adquirido anteriormente em um futuro próximo. Tá certo, gente. Os ciclos dos consoles são assim. Né? Até eu até acho que o Nintendo 3DS ele durou muito, né? durou bastante. Né? Durou mais que o próprio Nintendo DS, o antecessor dele, que foi de dona de 2004 até 2011. Né? Durou mais ou menos 7 anos aí. Então, gente, muito obrigado, 3DS, a todo tempo maravilhoso de gameplay que você nos proporcionou. Tá? A gente gosta muito do console. E falando em 3DS, o que, que nós vamos fazer? Pra comemorar, entre aspas, essa despedida do console Nós vamos fazer um vídeo aqui no canal Mostrando a nossa pequena coleção de Nintendo 3DS Nossos dois consoles que são edições especiais E os jogos que nós temos, tá? que são alguns Então vamos compartilhar isso com vocês Espero que vocês gostem bastante, tá? Então, é isso aí, gente Nintendo 3DS, muito obrigado Gente, e mais uma notícia e Não sei se é uma notícia boa ou se é uma notícia ruim Mas tá aí a Amazon anuncia a Luna, serviço de streaming de jogos. Vai ser no mesmo estilo do Google Stadia ou do Project xCloud da Microsoft. Tá? Qual vai ser a vantagem da Amazon Luna em relação a concorrentes como o Google Stadia e o xCloud, que ainda está para ser definitivamente lançado? Vai ter a integração com a Twitch. Ela também está lançando um controle a 50 dólares, que é a cara do Pro Controller do Nintendo Switch. Que, se de passagem, é um bom controle para se copiar, tá? Ele é muito ergonômico, bom pra caramba, né? E vai ter uma biblioteca de jogos, né? Por 6 dólares ao mês, né? Uh, The Resident Evil 7, Control, Panzer Dragon. que se for o mesmo Panzer Dragon do Nintendo Switch, olha, passa longe do jogo que ele é muito ruim, tá? Pelo menos, na nossa opinião, o jogo não ficou legal, Tá? A Plague Tale Innocence The Surge 2, yooka que é um jogo muito legal, Grid, Absolute Brothers, A Tale of Two Sun. Gente, tá aí mais um serviço de streaming que se vai vingar, não sei, o Google Stadia tá penando, não tá vingando, ele tem alguns probleminhas com o delay, os jogos assim não são exatamente o que se esperava, falava-se de uma plataforma de 10 Teraflops com o Google Stadia e não é isso que tá sendo visto, na verdade são só os jogos da geração e ainda que não vale a pena você deixar de jogar no PlayStation 4, por exemplo, em vez de jogar no Google Stadia, né? No Xbox One X principalmente, ou jogar no Google Stadia, né, com problemas de latência, uh, a compactação de imagem. Então, talvez os serviços de streaming de jogos que eles dizem que é o futuro, ainda fiquem bem pro futuro. O futuro certamente não é agora, tá? Mas tá aí, né? Amazon Luna, muito interessante, deve ser lançado em breve. Não lembro daqui a data, mas é isso aí, gente. Mas aí, galera, por último e não menos importante, no dia 24, foi iniciada a Tokyo Game Show, agora online. Tá? E o evento ele foi aberto com anúncios interessantes, tá? e principalmente com a conferência da Square. E o que a Square trouxe pra gente? A data do Final Fantasy VII Remake Parte 2? <risos> não, não. Nem de longe, que é basicamente era o que todo mundo queria, mas não foi passado assim no assunto nem por cima. Em compensação, eles estão trazendo tá? Near Replicant. Que tá? é o remake do jogo lançado para Playstation 3, Xbox 360 e PC em 2010. Então tá aqui, Gear Replicant versão 1, 2, 2, 4, 7, 4, 4 8, 7, 1, 3, 9. É um remake dos, dos jogos de Xbox 360 e PC, com a jogabilidade melhorada, vão ter novos conteúdos. Mas é isso aí galera, Nier Replicant versão 1, 2, 2, 4, 7, 4, 4, 8, 7, 1, 3, 9, chega pra Playstation 4, Xbox 1 e PC no ano que vem, no mês de abril. Bom galera, é isso aí Esse foi o nosso giro de notícias Tá trazendo as principais informações Mostrando que a Microsoft tá pegando fundo no acelerador Nessa nova geração O que é muito importante porque quanto maior a concorrência Mais qualidade a gente tem né Vamos ver se a Sony vai ter mais algum anúncio Alguma coisa pra dizer Porque querendo ou não a Sony, ela mostrou exclusivos, inclusive o God of War novo, que é o Ragnarok. O incrível, mas que tá anunciado só para 2021. Mas é isso aí, a gente vai ficando de olho nas notícias, trazendo para vocês toda semana um pouquinho do que se passou. E segunda-feira, vamos ter o nosso novo Storytelling de Sonic, tá legal? E sexta-feira, dia de lançamento desse vídeo, vamos ter uma live One-Shot de Sonic 2. O que é uma live One-Shot? A gente pega, liga o videogame e joga o jogo até o final, tá legal? Vamos jogar direto do Mega Drive. E vai ter tudo pra ser muito legal. Aguardo vocês com a gente, tá legal? Retro Challenge fica por aqui. Aguardando vocês no próximo vídeo com mais jogos, notícias, novidades, gameplay. Tudo que a gente puder trazer pra vocês. Valeu! Tchau, tchau!